Outro detalhe muito, muito, muito importante. Muito importante. Aqui, ó. No momento de você rosquear, primeiro puxa ele para fora e dá uma tensão ao contrário, desrosqueia, né? Ou seja, você vai torcer o cabo ótico ao contrário, daí umas 5, 6 voltas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis voltas. Aí você põe na rosca para poder fazer. Ou aperto. Por que isso? Porque se eu não fizer isso, e já ir apertando direto, ele vai torcendo, torcendo e estoura. E quebra, né? Não sei se quem mexeu sabe dessas condições. Vou ter que abrir o cabo, vou ter que... Aqui tem um micro parafuso lateral. Vou na captura dessa chave, para poder tirar. Esses parafusos são terríveis. São terríveis, eu sempre falo. Se não conhece, não põe a mão, porque... O outro, caso você.. Ah, outro detalhe também, se você tirar esse parafuso, para pôr é o ó do borogodó, para pôr é difícil, dificílimo. Você precisa de uma micro pinça com uma, uma, uma fonte de luz na cabeça muito forte, muito boa, mãos firmes, e pedir para Deus para ele não escapar da pinça e cair no chão. Né? Sempre manter uma toalha embaixo, um pano, um pano branco embaixo, forrando. É, porque se cair no chão você não acha mais